Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Viviane e hoje estou aqui para tirar dúvida de muita gente que tem me perguntado sobre o Detox Caps, esse produto natural aqui para emagrecimento. Eu vou te contar, eu adquiri ele, né? E aí vou te contar todas as informações sobre ele, a composição da fórmula, como que ingere ele, todas as informações. Tem muita gente querendo saber o site onde eu comprei, deixei aqui na descrição para você, lá tem depoimentos, tem mais informações também, Tá? E vou te dizer porque que eu optei por ele, ele tem um grande diferencial aí que eu vou te contar qual é. Gente, o Detox Caps, então, ele foi desenvolvido para quem está aí acima do peso e precisa de uma ajuda para emagrecer. Às vezes até a gente consegue emagrecer fazendo dieta, mas logo volta a engordar porque a gente não consegue manter essa dieta, né? E ele reduz o nosso apetite, ele dá uma saciedade. Tem que ser ingeridas quatro cápsulas ao dia, tá? Então, ele vem com 120 cápsulas que duram um mês, né? Ele vem assim em sachê, ó, não vem em pote, não. Vem em sachêzinho, atrás não tem nada, né? E aqui tem as informações. E a composição da fórmula dele é café verde, chá verde, berinjela, gengibre, guaraná e cafeína. Só ingredientes naturais que eles são os, é, a reunião né, dos seis maiores termogênicos naturais. Então, aumenta muito a nossa disposição, melhora a ansiedade, tá? Ele reduz a retenção de líquido, melhora a nossa imunidade também. E o principal, né? Reduz a nossa gordura, as, gorduras, as gordurinhas aí mais profundas. Ele ajuda a emagrecer de uma maneira bem saudável. Eu estava procurando alguma coisa natural, porque eu não queria é, tomar nada nessa pandemia, engordei bastante, né? precisava perder aí 5 quilos, até um pouquinho mais, mas eu resolvi optar por um produto natural que me ajudasse aí a, pelo menos, dar uma saciedade. E ele tem que ser tomado como, tá? São duas cápsulas antes do almoço e duas antes do jantar, e é 30 minutos antes de cada refeição. Primeiro alerta que eu quero te dar sobre esse produto aqui, é que ele é um produto natural. O corpo precisa de um tempo para absorver. Se você utilizar só um mês, não vai fazer efeito, tá? O resultado começa a partir do segundo mês. E foi isso que me chamou a atenção, porque a garantia dele é uma garantia estendida de 90 dias. Se você não vê resultado com a fórmula, você pode pedir o seu dinheiro de volta. O produtor, ele confia tanto no produto dele que deu essa garantia de três meses. Mas ele é um tratamento, tá? Precisa ser feito diariamente, sem esquecer os dias aí pra fazer efeito. Eu vou mostrar pra vocês a cor das minhas cápsulas, como que elas vieram. Mas também não precisa se preocupar muito com cor de cápsula, porque pode mudar de acordo com o lote. O meu já tá até no finalzinho. As minhas cápsulas vieram dessa cor aqui, ó, verde e branca, tá? Gente, mas já teve produtos de cápsula só branquinha, só verde, não, não precisa se preocupar com isso. O importante é você sempre comprar no site oficial dele. O meu produto eu comprei por boleto bancário, então ele leva um tempinho pra compensar, né? E ele chegou em quatro dias úteis. Quando ele chegou, eu até me assustei, porque eu disse, não pode ser, porque faz só quatro dias que eu comprei por boleto ainda, né? Ele chega muito rápido. O fabricante pede um prazo aí de sete dias úteis, né? Que é um prazo de garantia. No momento, ele está com frete grátis, tá? Clicando no link que eu deixei aqui para vocês, ele está com frete grátis. Gente, lá no site oficial, o fabricante, ele já disponibiliza de kits, já para influenciar você a fazer o tratamento de pelo menos três, cinco meses, né? pra não usar somente um pote, interromper, ter que pedir de novo, esperar até chegar, né? gente, é, tem muita gente que tem dúvida assim, ó, eu preciso emagrecer pouco só 5 quilos, eu diria que 5 quilos, 3 é, sachezinhos desse aqui serão o suficiente pra você porque 3 meses de tratamento 5 quilos é pouco, né? Mais de 5 quilos, eu acredito que 5 meses ou até você é, alcançar aí o seu resultado, ele te dá uma saciedade, pra mim ele tirou bastante a vontade de comer doce, tá? gente, acelera muito o metabolismo, ele deixa a gente com bastante energia, tá? Aumenta até a libido, dá uma olhadinha lá no para você ver que ele também aumenta a libido o alerta que eu quero te dar desse produtinho aqui do detox caps é que tem bastante falsificação ele é um dos produtos mais procurados no mercado de ingredientes naturais aí produtos naturais para emagrecer tá então tem bastante falsificação o produtor só vende no site oficial ele não tem estoque para fornecer a todas as farmácias aí do brasil então ele vende só no site oficial imagina um produto que você vai ingerir 4 cápsulas ao dia, é bom que seja o original, porque se não for, você não sabe o que é que tem na fórmula e pode trazer alguns malefícios aí à sua saúde, tá? Então esse é um vídeo rápido para te falar do Detox Caps, esse produto que tem auxiliado milhares de pessoas a emagrecer de maneira muito saudável, dá bastante energia, né? aumenta a nossa imunidade, gente, ele é um produto muito bom que só vai trazer benefícios ao nosso organismo. Você que está mais cheinho aí, né, e precisa de uma ajuda, não tá conseguindo só com exercícios e com dieta, ele vai te auxiliar. Okay. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários aqui que eu respondo, tá? E lá no site oficial eles têm um WhatsApp de suporte, né? É só você entrar lá que você vai tirar todas as suas dúvidas no site oficial também, tá? Tchau, tchau!